Agora eu era o rei Era Bedel era também juiz E pela minha lei A gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que fiz coroar Era tão linda de se admirar E andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo o seu piano o seu bicho preferido vem, me dê a mão a gente agora já não tinha medo no tempo da maldade Agora era fatal Que o faz de conta terminasse assim Pra lá desse quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar Agora eu era um louco a perguntar o que é que a vida vai fazer de mim?